E nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma demonstração e mostrar aqui para você como atualizar sua lente Rokinon ou Samyang, que são as mesmas marcas com os nomes diferentes, com a sua base de atualização da Samyang ou Rokinon. Beleza? Fica ligado! Salve, salve, galera! Como vocês estão? Desejo que bem. Então, é isso aí, galera. Eu comprei faz um tempo, né? Investi nessa lente Rukinon Samyang, que é muito boa. Vocês podem ver o review, primeiras impressões aqui no card aqui em cima, que ela é 45 45.1.8. E eu tinha ouvido falar muito que tem um firmware novo, um update dela, que ela fica melhor, o autofoco no AFC, autofoco contínuo, ela dá uma melhorada, tá ligado? E como vocês podem ver no meu review passado sobre essa lente, tem uns momentos que ela tem, dá um tiltzinho assim, dá um engano e ela fica meio que procurando em uma única situação, no resto ela funciona de boa, só que para melhorar essa situação e também onde situações de baixa luz eu vi dizer que ela melhora muito com a atualização nova que eles têm. E eu verifiquei normalmente, a lente vai vir com a versão 1 ou 2 já, né, do firmware dela. Já foi lançada o firmware 3 dessa lente, né. Então, vai servir aqui esse vídeo para te mostrar como atualizar, independente se é esse modelo de lente ou se é outro modelo da Rokinon, tipo a 35mm, que também falam bem, pode ser uma boa você atualizar e ter uma melhor performance da sua lente, junto com a sua câmera. E como eu já disse, né, eu acho que é ponto negativo nesse caso das lentes Rokinon ou Samyang, você ter que comprar essa base de atualização, que é exatamente né, para Sony e-mount, como vocês podem ver e aí você tem aqui, você tira a capinha você tem como se fosse né, o bucal ali da câmera para você encaixar a sua lente aqui direto e pronto depois que você encaixou ela você põe aqui no seu liga o micro USB no seu computador e segue as instruções esse vídeo é trazido a você com apoio de Óticas Carol. Se você quer ter uma boa visão, as melhores lentes para a sua visão ficar mais perfeita, Óticas Carol, Jundiaí região. O que me permite ter uma opinião menos influenciada pela marca que está sendo feito review, sendo assim uma opinião menos consumidora e sim mais realista com você que está do outro lado, beleza? Então, gostando ou não, né, a gente tem essas limitações dessa marca Samyang Rokinon, que para você fazer o update da sua lente, você precisa dessa base de atualização. E por ser uma, uma marca que não é a marca original da Sony, para fazer a lente da Sony, então ela é mais barata e custo-benefício é excelente, a é 45, só que você tem esses drawbacks, esses pontos negativos, que é que você tem que comprar uma base dessa que lá fora tá bem barato, do tipo 200, 150 dólares no máximo, tá ligado? E aqui dentro o pessoal vende um pouco mais caro, eu só encontrei uma pessoa, consegui o máximo de pechincha por 300 conto, que eu acho caro, tá ligado? Então, e o, o sentimento que passa, esse, essa lens station que eles chamam, né, que é a base de atualização, é muito plástico, tá ligado? Super plástico, super leve e parece que se você derrubar vai quebrar a qualquer momento. Então é necessário, tá ligado, para você ter uma boa performance da sua lente, mas eu não sou totalmente favorável. Eu sou mais a favor de tipo se você conseguir alugar essa base de atualização em algum site ou com alguma pessoa para você só fazer a atualização e devolver para a pessoa, eu acho que é a melhor recomendação. E se eu por acaso for alugar, eu deixo na descrição lá embaixo onde você pode conseguir alugar comigo para poder usar se você tiver uma lente Nikon e precisar atualizar também. E outra coisa que eu lembrar é... E com certeza vai melhorar também o autofoco em baixa luminosidade. Quando você tiver um ambiente com pouca iluminação, com certeza nessas horas vai ajudar pra caramba. Então vamos ver. E o processo é simples, galera. A gente só pluga ali, encaixa a lente, pluga o micro USB pública no seu computador, aí você entra lá no site da Hokinol da Samyang, no caso Samyang e lá vai ter a parte do site que é para fazer o update e fazer os downloads. Então você baixa lá o arquivo que está pedindo, que é o Lens Manager, que é tipo para você conseguir mexer nas suas lentes. Depois que você baixou isso no seu computador, você clica nele, abre, ele já vai instalar o programa da Samyang, já vai abrir o programa que é para fazer a atualização então galera, é só entrar aqui no site da Samyang você vai encontrar a página de download software, update, firmware. e aí você vem aqui em software vai aparecer aqui Lens Manager e aí você escolhe para o seu modelo Mac ou Windows aperta download, vai fazer o download aqui aí você Abre o download Vai aparecer esse aviso Aí você instala o driver deles E ele já vai automaticamente abrir Inicia o programa de atualização Pluga no seu computador A, a, a lente da câmera e a base E aí deixa ele fazer o papel dele lá E fazer essa sequência que a gente vai ver aí. E aí ele abriu aqui e ele abre nessa tela então ele já vai passando as dicas de como que tem que prosseguir e aí o que ele fala inicialmente é para montar a lente no, na base e aí ligar o USB no computador e daí a gente segue então a gente tem aqui a lente e aqui a base então a gente abre a base aqui abre a lente e aí põe na marquinha aqui da lente com a marca de entrada aqui na marca branca com a marca vermelha encaixou e vocês puderam ver ele dá aquele estalo pra confirmar e aqui a gente pluga. Acabou esse micro USB e aí a gente proveu ele no computador. Ver, vamos ver. E aí, assim que eu conectei, ele apareceu aqui a opção já com M3 então o que eu tenho que fazer nesse compatibility cliquei ali, ele já identificou qual a gente quer aqui e tá mostrando qualquer é o ID dele As, a versão e os detalhes a informação update e aí eu vou tentar aqui no download link deixa eu ver se precisa ou porque eu já baixei aqui o formato por aqui ele vai abrir uma outra página pra baixar o firmware, eu acho é, abrir na mesma página então eu vou fechar porque a gente já tem aqui tipo então se já vai baixado já que nem eu baixei lá na, no site só o em load file load lens fw file e a gente procura aqui onde a gente deixou ele vamos ver aqui Tá aqui, ok. Já leu, já foi completado. E aí a gente põe update, eu acho, né? Ok, ele falou pra tomar cuidado aqui: pra tomar cuidado não remover a lente, não desligar o computador e tudo mais. Apanha OK, ele vai começar. E aí ele termina e aparece isso aqui falando que foi completado. Pois, OK, agora a gente precisa desconectar e conectar de novo, eu acho. É, reconectei, tirei a lente e conectei de novo para ver se tem uma leitura diferente do que já estava. Vamos ver. Ok, aquele dia aparece a versão 2, foi para a versão 3. Exatamente que precisava. Vamos entrar na sensibilidade aqui do, do foco manual. A gente consegue mexer será devagar normal ou fast ou rápido será que rápido não sei cara alto foco ajustar o foco não, não remova a lente no processo Puta, nem vou mexer nisso aqui cara Deixa como o tá. tablet como eu faço para desconectar agora? I não know, Desconnect. Pronto. Fechou. E está conectado. Está feito o update. E no site mesmo você pode baixar o farmware da lente específica que você está buscando. Então se é 35 você tem lá 35.8, se é 45 você tem lá 45 e aí você baixa separadamente. E aí se você quiser ver o farmware de certa lente, você vem aqui em firmware para você ver quais lentes que estão aqui com farmware e qual a data que está. Todas né no caso para Sony e Mount. E aqui eu já baixei a da Nate 45 que foi em 2019, 12 do 12. Depois eu abro ela para fazer o software. Depois que terminou, você só despluga ali, desconecta e seu firmware está feito. E atualizada. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença única aqui. Se te ajudou de alguma forma, deixa ali seu joinha, seu comentário. Se inscreve se não é inscrito ainda. E a gente se vê na próxima. Continue criando, continue fazendo sua arte. E se lembre, brother, você é demais. Até mais.